Olha só quantos pontos os meus scores aumentou. Foi para 815 pontos. Cara, eu nunca tive a pontuação tão alta assim. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você realmente quer aumentar o seu score de uma vez por toda, sem enganação, sem golpe. Eu vou te provar que é possível aumentar seu score em 7 dias, utilizando poucas técnicas que eu vou te revelar nesse vídeo e no final desse vídeo eu vou mostrar para você o meu score como eu fiz para ele aumentar cerca de mais de 600 pontos em 7 dias mas antes de eu revelar para você o que que eu fiz para aumentar essa pontuação faz o seguinte eu só quero que você se inscreva no canal ative o Sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo e compartilhe aí com seus amigos esse vídeo caso você queira que mais e mais pessoas tenham o seu nome limpo no SPC e no Serasa e aumentem mais o seu score. Bom, já tentei de diversas formas aumentar o meu score no SPC, no Serasa. Fiquei com o nome sujo por muitos anos e até que eu deixei de lado por um tempo. Só que eu precisei ultimamente precisar de crédito, usar o cartão de crédito, coisa que eu não tinha. Então recorri a várias técnicas para conseguir cartão de crédito e inclusive hoje eu tenho um cartão de crédito super especial. Para quem é negativado ele é sensacional, eu vou deixar aqui em cima o link para você poder assistir o vídeo que eu falo como você faz para conseguir um cartão de crédito mesmo sendo negativado no SPC e no Serasa. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode melhorar e aumentar o score do seu CPF junto ao Serasa e ao SPC. Primeira coisa, se você vê alguém falando por aí, ah, me paga tanto que eu vou aumentar o seu score, isso é mentira, isso é golpe. Ninguém pode aumentar o score para você. Quem tem que aumentar o seu score é você mesmo, tendo boas práticas junto às instituições bancárias, sempre com pagar suas contas em dia e uma série de outros itens. Então se alguém vier falar para você que você tem que pagar para aquela pessoa, para ela tirar o seu nome sujo do SPC e Serasa, isso é mentira, não caia nesse golpe. A única pessoa que tem que limpar o seu nome, que consegue limpar o seu nome, é você mesmo. E para isso você precisa aprender algumas técnicas, porém as instituições bancárias não querem que você saiba dessas técnicas. Eu adquiri um guia de um especialista que fala exatamente sobre isso, como você limpar o seu nome, como você aumentar o seu score junto ao SPC e ao Serasa. Está num guia que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, é só você clicar, baixar e acessar o seu guia, tá? Ele é excelente e no final desse vídeo eu vou te mostrar como que eu aumentei meu score utilizando esse guia. A segunda dica é: pague todas as suas contas em dia. Se você é aquele caloteiro, né, que agora adora comprar uma coisa e não paga, ou então paga as suas contas atrasadas, isso diminui muito o seu score. Então, começa a ter um hábito de pagar melhor as suas contas, pagar o antecipado ou, no, no máximo, no dia do vencimento. Não deixe passar isso. Porque a sua atitude de deixar a conta para lá, de não pagar, isso é tudo repassado ao SPC, ao Serasa e aos bancos que você em conta e isso diminui muito o seu score. A terceira dica é você ficar durante seis meses sem pedir crédito nem empréstimo, em lugar nenhum. Então fica aí tranquilinho durante seis meses sem você pedir crédito. Porque quando você pede crédito, quando você pede algum financiamento, aquela instituição que você pediu financiamento, ela vai consultar os seus dados no SPC e no Serasa. Então esse tempo mínimo de seis meses Mostra para o SPC, mostra para o Serasa que se você não teve nenhuma consulta de instituições financeiras que você está pedindo é, crédito, isso ajuda a aumentar o teu score. Porque o Serasa ele vê, Pô, se essa pessoa ficou durante seis meses sem pedir crédito, sem pedir é, financiamento e nenhuma outra empresa consultou o CPF dela nesses órgãos, é porque essa pessoa não está desesperada por crédito. E isso, esse desespero por aumentar o seu score, que diminui ainda mais os seus pontos. A quarta dica é para você passar todas as suas contas habituais de luz, de gás, telefone, água, internet, tudo para o seu nome. Por quê? Porque isso vai contar para você um histórico financeiro, de que você é uma pessoa que tem todas essas contas em dia, que você paga tudo em dia, e se essas contas estiverem no seu nome, é mais fácil você colocar isso num cadastro, que a gente vai falar na próxima dica, para você poder ter um histórico financeiro de que você é um bom pagador. Então coloque todas as suas contas de gás, luz, telefone, internet, no seu nome, beleza? E a quinta dica é você fazer o cadastro positivo no SPC e no Serasa. E também a sua atualização cadastral, como o seu nome de endereço, o seu telefone, porque isso vai mostrar que você é uma pessoa que está ativa no mercado, que está fazendo compras, que está tendo um histórico bacana. E todos esses dados de pagamentos, pagamentos de boleto, tudo isso ele se reflete nesse cadastro positivo. Se você tiver um cadastro positivo, ele vai mostrar informações positivas suas para o CPF e para o Serasa. Então agora eu vou te mostrar na tela do meu computador como que eu aumentei mais de 600 pontos no, e, no Serasa e no SPC utilizando o guia método S13, que vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo na descrição. Esse guia me ajudou muito a conseguir um desempenho e um score muito alto. Eu vou te mostrar quanto que eu estava com guia antes, né? com, com... qual a minha pontuação que eu estava antes de ter esse guia, de aplicar o passo a passo e tudo que eu te falei nesse vídeo. E depois de sete dias, cara, em sete dias eu consegui aumentar o meu score, cerca de 677 pontos mais ou menos. Então, assiste aí, eu fiz o passo a passo e mostrei. Como que ficou o meu resultado antes e depois de eu aplicar todas essas técnicas desse guia e essas dicas que eu te passei nesse vídeo. Bom pessoal, então eu vou fazer um teste com esse guia para ver se ele realmente ajuda a aumentar um pouco aí o meu score que está muito baixo. Vocês podem ver aqui, eu vou até atualizar aqui essa página, eu estou no site do, do score positivo, vou atualizar a página aqui. escola tá hoje no dia 10 do 2 ele tá 138 tá bem baixo tá ele aumentou em relação ao que eu já tava antes é, eu tenho cadastro já desde o dia 13/ do 12 de 2019 e aqui são os bancos que eu tenho conta né e que ele tem monitoração então esse aqui é o site realmente oficial do do Caracho positivo eu vou agora aplicar ó, o passo do guia que tá lá dizendo lá que ele a promessa do guia é dizer que você vai em 7 dias aumentar aí o seu score em 700 ou mais pontos, né? Então, vou fazer o teste aqui para vocês. Estou gravando hoje no dia 10 de hoje. Vamos ver, então, daqui a uns 7, 8 dias, como é que esse score vai estar. Tá. Beleza? Fala aí, galera. Olha só quanto subiu o meu score. Ele tava no dia 10, se eu não me engano, tava 130 e pouco. Hoje já é dia 17, se passaram aí aproximadamente 7 dias e eu tô bobo. Olha só quantos pontos os meus scores aumentaram. Foi para 815 pontos. Cara, eu nunca tive a pontuação tão alta assim. E utilizando o guia, eu consegui chegar a esse ponto, entendeu? Então, eu tô aqui com meu, o com meu nome, estou né? aqui com o meu cadastro aqui selecionado e 815 pontos no score. Hoje eu posso dizer que eu estou com o nome limpo. Então, sinceramente, eu não estava não acreditando que esse guia me ajudar tanto assim, né? Consegui aumentar cerca de 677 pontos. Eu anotei aqui para comparar com o que eu aumentei. Então, em 7 dias, aumentei 677 pontos. De 130 e pouco para 815 pontos. Sinceramente, eu estou surpreso, tá? Sou surpreso e o guia realmente funciona. Então, se você quiser aí aumentar o seu, seu score no Serasa, no SPC garantido pode seguir o espaço desse guia aí que tá revelado que funciona mesmo eu recomendo e hoje eu posso dizer que eu tô com o nome limpo viu só como é que é possível você aumentar o teu score então para de ficar vendo videozinho aqui no YouTube para aprender é, a aumentar o score assim assado cara um método simples rápido que vai ajudar você a aumentar o seu score em sete dias é o guia do método S13 que vai Cara, me ajudou definitivamente. Eu agora estou com o meu nome limpo graças a esse guia. E tudo que eu te falei nesse vídeo está nesse guia. E também tem muitas outras coisas, muitos detalhezinhos que ninguém quer que você saiba. Nem o seu banco. Então eu estou sendo o teu amigo aqui para te revelar esses dados. E oriento você a clicar no link aqui abaixo na descrição. E já garantir logo esse guia sem medo. Porque você vai aprender como você mesmo pode limpar o seu nome, o seu CPF... Junto ao SPC e ao Serasa. E assim poder ter crédito no mercado, poder fazer empréstimos, comprar algum carro, ou ter vários cartões de crédito, enfim, fazer o que você deseja com um nome limpo. Bom, então é isso. Grande abraço, sucesso e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!